Sejam bem-vindos ao quarto Purple Talk, com ele, que sempre causou, desde a primeira aparição do mundo dos jogos, reclamando de um jogo que não terminou, até agora, no seu último jogo no Survive VD, Manu Laporte. Laporte se fala, né? Isso. É francês? Não, italiano. Italiano? Ah, seja muito bem-vindo, você é Obrigado. um ícone. Parabéns por ter dado a cara a tapa no, no, no Survive VD. Só o fato de você se inscrever no jogo já é um motivo de aplausos. E muito bem-vindo ao nosso Purple Talks. Aqui a gente vai te conhecer um pouco melhor. Eu sei que você, apesar de ser novato, você já passou por várias e várias franquias, né? causou em várias. Chegou à final em um, em, de uma agora, da, do Paradox. Paradox. Um certo? E antes de falar que, de você se apresentar para o nosso público, eu pedi para um amigo, que é, eu chamo ele de flopzinho, mas ele é um amor de pessoa e ele já chegou muito longe de vários jogos também. Mas ele, é, ele vai ser eternamente a minha francesca, que é o, o Rodrigo Cardoso, para te descrever. Eu amo o Rodrigo. Ah, eu também Se amo, fala mal de Rodrigo. mim, Rodrigo, vou te matar. Hein? <risos> Bom, eu não lembro quando exatamente eu conheci o Emanuel. Eu tenho a impressão de que ele só apareceu uma vez em algum grupo e assim foi. A gente já jogou algumas vezes e sempre foi agradável. Emanuel é uma pessoa extremamente carismática. Ele é aquele tipo de personalidade descontraída que sempre te faz querer ficar perto. É uma pessoa super leal e esforçada. Só assim para ele ainda não ter quitado do trabalho dele. E ele sempre gosta de manter as pessoas ao redor dele muito bem, com exceções. oude. Acho que ele só é ruim em tomar decisões. Sério, ele tem um dedo meio podre para as coisas. Mas eu também me identifico com isso. E os nervos dele são geralmente o que levam ele para baixo. Sério, se ele vencer a insegurança dele, ele vai ser um dos caras mais potentes nas coisas que ele se propuser a fazer. É isso, um rei lendário que merece toda a minha amizade. Três emojis de coração Ah, te amo, amigo. Me fazendo chorar logo pela manhã, olha isso. E você, e você concorda com, com o que o Rodrigo falou? Que é, você realmente... É, o teu ponto alto de um jogo é o, é o social? É, ou você acha que você é mais estratégico, mais físico? Então, justamente pelo que você falou, eu sou uma pessoa muito carismática, então é muito fácil de fazer amizade. É, então, eu prezo por esse lado social, porque eu sou um flop em provas, eu sou horrível em provas. <risos> então, o que me salva mesmo é o social, porque estratégia eu não tenho, é, físico eu não tenho. Então, eu... eu me... Ai, como que fala? Ih, apoio. Gente, que eu, a me apoio. Isso. eu me apoio no social, entendeu? E a minha mente é o meu maior inimigo, então eu me saboto muito. Então isso me prejudica muito. Isso foi o que ele falou, foi, foi, foi muito certo, porque eu me saboto muito por causa da minha cabeça. Só que se eu parar e perceber tudo que tá acontecendo, tudo que tá à minha volta, aí eu vou conseguir colocar as coisas em ordem. Mas a minha cabeça, um turbilhão de coisa, acaba me prejudicando. É... Essa, essa questão de... de da, ele fala assim, ah, o dedo meio podre para tomar decisões. É, você, você acha que é alguma coisa que é exclusivo dos jogos ou... ou, ou no geral, como é que... Não dos jogos quanto da vida pessoal, porque eu já contei para ele algumas coisas que aconteceram comigo, relacionado ao meu trabalho, o que ele falou aí. Então, acho que é no geral que ele está falando. Qual, qual é o seu signo, Manuela? Peixes. Nossa, então teu aniversário... Gente, o cast de Piscianos, né? Porque... Meu aniversário foi dia 6. Feliz aniversário atrasado. Obrigado. Felicidade. Inclusive, eu tava no Conselho Tribal quando foi meu aniversário. E, mas aí tu sobreviveu, né? Foi sobrevivi, o primeiro sobrevivi. Foi primeiro, né? Não, acho sobrevivi. que foi o segundo. Foi o segundo, né? Ai, sobrevivi. Ah, é, então ótimo. Você passou pela maldição do aniversário. Menos Sim. mal. Sim, graças e... a Deus. <risos> Então você é uma pessoa muito intensa também, você sente muito, oh. você, você acaba... E não sei se você chegou a olhar a entrevista que eu fiz com a Zupo, ela fala uma coisa que, ah, é, eu sou de família italiana e eu me identifiquei com ela também, você falou agora que, que é toda essa vez também é italiana, com a é, Então tem sempre essa coisa de muito, muita intensidade, muito... É fogo muita muita vontade de fazer aí você acaba colocando os pés pelas mãos você acha que também é assim ou não eu sou eu sou uma pessoa muito intensa é, o meu mal é não saber ouvir as pessoas e tomar as minhas próprias decisões entendeu eu tenho que ouvir mais tenho que entender as coisas que estão acontecendo né como eu falei tipo assim eu tenho que parar de ouvir a minha cabeça, porque me sabota demais e eu acabo fazendo as coisas na flor da pele, porque eu acho que é a coisa mais correta para se fazer, e aí eu não paro, respiro, analiso as coisas para poder tomar a decisão correta, então eu acabo, é... Ai, como que fala, trocando os pés pelas mãos, né, assim fala. Uhum. E sendo, sendo muito, vamos dizer, impulsivo. Vamos Isso. Dizer. É, tudo mas... para mim é muito intenso, tudo, tudo, tudo, tudo. Tanto com relacionamento, tanto com amizade, tanto com trabalho, tanto com os jogos, é tudo muito intenso na minha vida em geral. Essa é a realidade. E para um pisciano, dizem que piscianos é muito, muito calmo, quieto, né? Eu, ou não? Assim, não, falo que. não me aprofunda é aquela... muito. Pisciano é aquela pessoa mais zen, mais tranquila. É, assim, tipo, mas... Os piscianos que eu conheço. Oh, meu, minha lua é em peixes É 880, peixes. né? É, é, pois é, meu pai tem aquele lado mais zen Mas meu pai quando se irrita, puta que pariu Sai de pé então, enfim, é, é, é, enfim A gente já teve um bom combate Mas vamos falar <risos> mais, mais de você Você tá solteiro, mora no Rio de Janeiro É carioca como é que Estou é? solteiro, infelizmente ó oh, Pretendente, só chamar <risos> Aceita currículos Sim. É, sou do Rio de Janeiro, Carioca, da Gema. É, tenho Fora 20 que... anos, fiz 20 ah, anos, né? Semana então... passada. Foi semana passada ou foi semana retrasada? Acho que foi semana passada, né? É, ah, eu sou... Não, foi semana, foi... dia 5 foi sábado, dia 6 foi domingo. Isso, acho que foi semana retrasada, né? Sim. Então, tenho 20 aninhos, sou novinha no mundo dos jogos, entrei no mundo dos jogos quando? Foi ano passado, né? Também, foi ano passado. Não foi uma ótima experiência, <risos> mas graças a Deus algumas pessoas conseguiram mudar a minha concepção e eu continuei conhecendo pessoas maravilhosas. Porque se fosse depender daquele jogo... Gente, começar logo naquele jogo, pelo amor de Deus. Não. Olha, é um karma. Era uma pergunta que eu ia fazer. Como você entrou no mundo dos jogos? Explica para o pessoal como é que foi, para quem, Cara... pra quem não... não acompanhou a tour na época. <risos> Cara, tipo assim... Eu, desde que eu me entendo por gente, acho que desde os 10 anos de idade, eu sempre participei de tudo quanto reality. é Tanto que é, eu já acompanhava... É, sempre fui muito viciado em reality show da televisão, só que meus pais me proibiam de assistir porque eu era muito novo e passava aqueles negócios de edredom né, e tudo mais, xingamento, briga. E aí eu sempre fui proibido de assistir. Então eu tive que é, tive que é, ir por outros meios, né? Porque eu sempre fui muito viciado em reality, todo tipo de reality. É, então, eu jogava Pengaged, jogava Rabu e lá dentro uhum. do Rabu eu jogava reality. Alô, pessoal do Rabu, já sei que tem mais gente aqui. É, jogava é, reality no Whatsapp, reality no Facebook, reality no Orkut. Só que era um Big Brother, a Fazenda, não era Survival, não sabia que era Survival. E aí foi descobrir o que era Survival verdadeiramente Ano passado, na verdade, eu já jogava no Rabu Survival, só que no Facebook eu não sabia o que, que era. Aí, ano passado, eu fui pesquisar no Google reality shows com inscrições abertas. E apareceu esse link, né, Survival, que eu não vou citar o nome. Cliquei nisso que eu cliquei, meu amor. Fui me inscrever, fui chamado e foi esse flop total. Aí, aí, tipo assim, quando eu entrei nesse grupo, eu vi que tinham pessoas divulgando outros realities nesse grupo. Né? outras franquias. E aí eu fui pedindo para ser aceito, tudo mais e eu fui descobrindo várias franquias maravilhosas. É, para quem, para quem não não acompanhou a tour na época, foi o seguinte, o jogo que ele se inscreveu o primeiro que ele participou, é depois de algumas confusões, ele foi cancelado literalmente no meio. O, o moderador sumiu, excluiu todo mundo do grupo, falou que acabou o jogo e ponto final, foi alguma coisa assim, né? E aí, é. o Manu foi num outro grupo de jogo e expôs a, a, to, tudo. Olha, não só em um fui todos os grupos TPM fui tudo eu, eu lembro eu lembro de um em especial que foi o TW que foi assim ah que que aconteceu isso isso isso agora a gente quer pelo menos um final porque a gente se dedicou não sei o quê. aí tava você eu lembro da Jade também que tava maravilhosa falando até hoje e tinham várias pessoas também revoltadíssimas aí no final das contas para não deixar para não passar essa impressão ruim né do mundo dos jogos a Luana e maravilhosa beijos. Luana maravilhosa mesmo beijo Luana e passou assim é para tomou as dores aliás todo mundo tomou as dores mas a Luana tomou para ser si a, a decisão de continuar o reality ela teve a ajuda de várias, de algumas pessoas várias não mas acho que foram uns quatro cinco pessoas Uhum. E conseguiu terminar o reality com o um campeão e tudo mais, fez as provinhas, tudo bonito. E detalhe, foi maravilhoso esse reality, né? Foi, foi, foi tudo bem planejado, as artes maravilhosas, a moderação super incrível, sabe? Atenciosa. Nossa, foi uma experiência maravilhosa. Foi um dos motivos para eu continuar no mundo dos jogos, porque se ela não fizesse isso, eu não seria o Emanuel de hoje, entendeu, nos jogos, porque vocês nem me conheceriam, gente. <risos> Ainda bem que Luana sempre toma a, a frente das coisas. Obrigada, Luana, uh. por existir. <risos> Vamos lá. E para descrever por que, que foi um erro te eliminar como aliado, dizer que você é um ótimo aliado e tudo mais, eu chamei um menino, uma é. pessoa, aliás, uma pessoa que, assim... É... Como é que eu posso falar? Fora de série. É, eu Mas não vocês sei... foram essas pessoas sabendo que eram meus amigos? Não ou sei, não. não sei. É o Alex Cipriano. Ah! Tá <risos> Ai, eu amo! Como que você sabia essas coisas, gente? Amor, jornalismo <risos> investigativo é certo <sério. risos> E, e o, o, o Alex, que é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa descreveu você é, assim como aliado. Falar do Mãe Manuel é difícil porque ou você ama ou você odeia. Porém você pode escolher o lado que você quer da lenda. Se você quer nele a pessoa doce, fofa, carinhosa, você precisa mostrar isso a ele e não precisa de muito para ele prender você do lado e fazer de tudo para que você não saia do jogo. Ele nunca disse que está aliado a você da boca para fora e isso é um erro. E por isso é um erro eliminar essa pessoa pois é um aliado e um voto que você perde no futuro. Tem um lado caótico que, às vezes, que, que às vezes o que já não joga contigo faz faz esportu, corre atrás de voto para te tirar e às vezes até consegue. Que, às, é, mas às vezes, por ser um grande escudo ao fazer isso, também não seria viável eliminar. Já vivi esses dois lados dele, mas o melhor é o lado não jogador. Então, quando você o elimina, você perde também essa conversa diária cheia de energia, que não tem como você não sorrir o dia todo. E é por isso que eu o amo demais. Ah, esse então, é faz... então, você, você, é, Então, pelo que eu entendi do Alex, ele falou que você é aquele aliado que se diz eu estou com você, você está com a Elia até o final. É isso? Então... É... Nos meus primeiros jogos, eu sempre uma pessoa muito caótica, sempre fazia foca colocava um contra o outro, espotura. então isso, isso, Spotou, então isso acabou manchando um pouquinho o meu nome. Só que nessas últimas semanas, principalmente por conta de terapia que eu fui fazendo, né, me ajudou bastante a entender as coisas, de saber que o mundo dos jogos é uma coisa que vai é, me tirar nos afazeres do dia a dia, que é para eu poder me divertir, espairar a cabeça e tudo mais, então. Nos últimos jogos, quem me acompanhou sabe que eu fui indicado para todos os suítes. Eu é, mudei muito a minha forma de jogar, porque assim, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar. Eu sou muito sincero, eu não chego para todo mundo e falo, sou seu aliado, estou contigo. Eu sou muito sincero com as minhas relações e falo, quero jogar com você e se eu não estiver próximo de você, eu vou falar quanto distante que você é uma opção de volta para mim. Entendeu? Eu não preciso ficar mentindo para ninguém ultimamente, entendeu? Porque eu acho que não vale mais a pena. É, é um estilo de jogo que eu não quero mais jogar, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa maravilhosa, claro. É, sou, sou muito engraçado, eu gosto de conversar com as pessoas, só que eu converso mais de vida do que jogo. E acho que é por isso que é um ponto forte do meu social, talvez, porque eu não consigo muito... Eu não gosto muito de falar de jogo, assim, e acho que as pessoas querem isso um pouco, sabe? Tipo, não querem ficar ouvindo muito de jogo nos jogos hoje em dia. E foi por isso que eu consegui chegar no paradoxo no final, né? porque é, as pessoas gostavam de mim, gostavam de conversar comigo, sabiam que me tinham ali como como prioridade, e quem não me tinha como prioridade, é, eu votava, e eu, e eu falava que ia votar, então era sincero. Então, assim acho que a partir de agora vocês vão ver uma nova versão de Emanuel. Ah, e outra coisa, é... Eu me apego muito fácil com as pessoas, mas eu também me desapego muito fácil. Então, assim, se eu vejo que a pessoa tá fazendo sacanagem comigo, que a pessoa tá é, falando mal de mim por trás... É, fazendo duas caras. Fazendo tá duas caras sendo falsa, eu não faço mais questão, entendeu? Então, tipo assim, tem muita gente que não gosta de mim porque... Pela minha fase caótica, né, que eu era caótico e tudo mais. Só que vale a pena conhecer o Manuel, gente. Vale a pena. Dê uma chance para conhecer o Manuel. Manuel é maravilhoso, entendeu? Não escutem o Manuel pela boca das pessoas. Escutem o Manuel verdadeiramente. Tenham. É... É... Chances de me conhecer verdadeiramente por mim. Então, me dê uma chance. É isso. O, Ale... o Alex, ele foi teu aliado no paradoxo, né? Foi. E, e você considera o Paradoxo o melhor, o teu melhor jogo, o jogo que você mais se dedicou, que mais as pessoas puderam conhecer você na sua essência? Ou você acha que outros jogos são aqueles aqueles que você define como o um seu jogo? Se você for escolher um jogo, qual que você escolheria? Cara... É... Eu acho que todos os jogos eu me dediquei muito, sabe? Eu sempre me dedico muito quando eu entro. Muito, muito, muito. Todas as moderações sabem como que é. Eu sempre me dedico muito nos no, no, no, no confessionários e tudo mais. É, tá Desculpa. Só que eu acho que o reality que eu mais me superei foi o paradoxo, não só por eu ter chegado na final, mas por eu, ter sido por eu ter sido indicado a sprint, por eu ter sido indicado a suíte, Melhor Confess e eu ganhei o Melhor Confess. Eu, eu não lembro para mais qual que foi indicado, acho que foi Sprint Suite, Melhor Confess, teve mais um. Good Foram TV quatro. será? Não, Good TV não. Enfim. É, foi indicado para quatro, não lembro qual é o quarto. Ai, a gente queria tanto lembrar para poder falar, mas eu não vou lembrar. Então, Não, mas, assim, tá lá, foi... mas tá lá no, no grupo do Paradox, quem tiver quem Isso, quiser saber, vai lá, lá rapidinho. E aí a gente e e ou então depois você cola lá nos comentários do, da Sim. entrevista quando eu falar. Foi uma franquia assim que eu me dediquei muito como as outras, mas eu me superei como jogador, como pessoa. É, então acho que é uma franquia que eu vou levar. Todas as franquias eu vou levar, né, no fundo do meu coração, mas essa tem um lugarzinho especial. Com relação ao survival VD, o que te levou a se inscrever? O que me levou a escrever? Me expor, né? <risos> <risos> Fazer com que mais pessoas me conheçam, né? Claro, porque eu sei e também porque eu vou no encontrar. então, mas é, é mais uma forma de me entumar com o pessoal, né? Então foi um dos motivos para eu ter me inscrito. mesmo eu não tendo aparecido muito saco, gente, que é tão... Gente, eu tinha tudo para chegar longe mas enfim, isso é coisa para outra pergunta. Mas é... o que me levou a me inscrever foi isso, né? Da visibilidade, porque VD é uma franquia muito grande, o um mundo dos jogos, então, assim, qualquer coisa que você fala, qualquer ato que você comete, te compromete pro resto dos jogos. Então, eu falei assim, preciso muito dessa experiência, né? Era uma franquia, que eu falava com meus amigos mais próximos, que nunca jogaria, por ser uma franquia muito pesada. E tudo mais, né? Você tem que se dedicar muito. Então eu falei assim, nunca jogaria VD. Mas eu já passei pelo USB, né, gente? Tive que, tive que tacar farinha na cabeça, comer vinagre. Então eu falei assim, VD para mim é nada. Ai, gente, nem <risos> fale comer pimenta. Olha, nem pimenta. fala, gente. Caio Dava, você cai, me Caio pelo amor de Deus. Aqui, eu, não, eu vou marcar ele, porque todo mundo fala das provas. E ele continua Mas... O Caio Davo, ele tem o apelido de Sal, mas eu sou muito grata ao Caio Davo porque foi graças a ele que eu vim parar no mundo dos jogos do Facebook. É, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Ah, eu amo o Caio Davo, amo. Eu, eu acho que é uma prova que fica marcada na franquia, né? Acho que ele nunca vai parar. Ele nunca vai parar. É, porque as pessoas comentam, dá visibilidade. E sem, sem expor nomes, mas assim, é, você acha que, que podia fazer alguma coisa diferente do... do no VD que pudesse te levar mais longe ou não? Cara, esse é um assunto que me deixa muito triste porque, Ai, como então eu falei tá para você, não! <risos> não, não eu falo, não, não. Machuca porque assim, eu, como eu falei, em todos os diálogos eu sempre me dedico muito, né? Então o VD não foi diferente, tanto nos confessionários, quanto nos suplementos. Quanto para poder caçar ídolo lá no mapa, eu caçava. <risos> Porque, assim, é... eu me dediquei muito a conversar com as pessoas. Eu fazia ligações, eu conversava no privado. Eu, eu, eu realmente me esforcei muito. E eu percebia que algumas pessoas ali não estavam se esforçando tanto quanto, mim, quanto eu. E as pessoas não foram sinceras comigo, entendeu? Eu fui eliminada. Você... você Oi, vocês também tá vem, acho que travou aqui. Não. Ah, tá, sempre tá, sempre. Eu tá normal. Ah, tá de falar. É, se... a pergunta que você me fez é sobre confiar nas pessoas, não, né? Não, é sobre o que que o que você, sem citar nomes, né, sem sem o uhum. jogo de ninguém. Mas o que que você acha que é, poderia fazer de diferente, que talvez você chegasse mais longe? Né? Então, o que eu for de diferente? Eu não confiaria 100% em algumas pessoas. Entendeu? Porque eu estava confiando demais. E aí, essas pessoas não estavam confiando em mim. Eu não sei se, no cenário em que a tribo estava, eu teria chances de continuar se eu fizesse outro tipo de jogo. Talvez não, entendeu? Acho que essa swap... Tem swap que vem, swap, não sei como fala. Tem swap que vem para ajudar, mas também tem swap que vem pra prejudicar, não é verdade? Então, assim, é. às vezes você não tem muito o que fazer. Às vezes você não tem... É, muito que falar, muito que jogar, porque o destino já tá traçado, entendeu? É, é então, infelizmente, foi o que aconteceu comigo, eu não tive muito que fazer. É, a rainha Sandra de survive que eu diga, né, que toda vez ela é a Eu chamo Swap, né? Não sei se tá certo. Mas eu não sou a Sasha, do inglês eu não fui alfabetizada assim, então eu chamo Swap. E até a rainha Sandra é, vive sendo swapfucked, então relaxa com, com relação a isso. E realmente essa questão da confiança é uma coisa que, é, que é, tem que ser muito de duas vias, né? De, de, e talvez confiar muito numa pessoa pode ser a, a, a, sua, a sua derrota. Mas não, mas não pense nisso, assim, entendeu? Tem várias franquias, tem vários jogos. O não, flopinho... claro. Tipo assim, o que me deixou mal foi porque eu sabia que eu tinha mais a mostrar, entendeu? Que, que o ruim desse intertribal é que a gente não pode conhecer as pessoas. E, e eu gosto muito de conhecer as pessoas. Tem pessoas ali que eu queria muito fazer amizade, sabe? Eu queria muito conhecer, porque eu já acompanhava de outros jogos. Então eu falei assim: esse é o momento. Porque eu. Além de gostar de jogar, eu gosto de fazer amizade, gosto de conhecer pessoas, gosto de conhecer pessoas novas. Então, eu não tive essa oportunidade. Tudo, tudo bem, claro, no primeiro dia, a gente podia conversar com todo mundo, mandar mensagem para todo mundo, só que não era aquela coisa, sabe? Tipo assim, foi uma coisa muito rápida. Sim. Então, eu, eu sabia que tinha pessoas de outras tribos que eu podia jogar, que eu, que eu podia conhecer, só que, infelizmente, não tive oportunidade. É, mas quem sabe numa próxima? E você pretende continuar no jogo. Eu, eu sei que você já claro. não tem outro jogo. <risos> não perde tempo. Não, mas eu prometo que esse é o último, tá? Hum, Vamos hum. aposentar. Não, duvido. Acho, ainda acho fala que... Fletal, Exegê... Aliás. Aí fala, não, fala é ó, Fletal, um Exegê, Subra, fusion. É... Subra, verdade. O, ca... o Caraval também. Não, o Caraval já joguei. Já jogou? Ah, que... Fui FB, não conta. Não, mas então, sempre tem uma segunda chance, né? O Rodrigo, o Rodrigo por exemplo, ele foi FB no, no ZG. E, é, e, assim, ele foi o primeiro FB da história do ZG. E aí a gente chamou ele para o All Stars. Afinal de contas, é uma, uma edição comemorativa e ele é o Marco, né? O primeiro eliminado da primeira edição, né? E ele conseguiu manter... Oi, rapidinho, calma aí que eu vou ter que abrir a porta ali, meu Deus. Voltando, então, o Rodrigo, como eu estava falando, ele foi primeiro. Então ele foi chamado para o AS. E aí, o que ele conseguiu? Manter a mesma posição dele. Ele foi em 18 º lugar de novo no AS. Mentira! É Gente, tadinho! Nossa, vocês são péssimos, cara. Ah, eu não, que eu sou só modesta. Não, estou falando de participante. <risos> Tadinho mesmo, poxa vida. Eu já Nossa, tava... eu fiquei eu... muito triste, fiquei muito triste. Eu também fiquei triste, eu confesso. Como moderadora e como amigo, fiquei triste. Mas enfim, é, vamos agora a uma parte que eu vou falando é, algumas coisas e aí você vai me respondendo com a primeira palavra que você, que você é, pensar, ou então uma frase, ou coisa do tipo, um bate-bola, jogo rápido, certo? O nome. <risos> é, mais ou menos isso. Vamos lá. Opa. Vamos lá. É uma personalidade. Forte. <risos> um ídolo. Não sei. Não tem Não ninguém sei. que você, você admire assim, como jogador? Como, como... a ah, como jogador, vou dizer Alex. Alex, o Alex Cipriano. Alex Cipriano. Uhum. Ai, lindo, ele é lindo, gente. É, perdão, Elu é lindo, porque o, o Alex é, é o nome... Dele. Ai, eu chamo de lindo, linda, sei lá. <risos> é, um sonho. Sair do país. Quer, é, planeja aí para algum, algum especial, ou quem o meu sonho é ir para Disney, hein? Ai, eu também. Uhum. É <risos> vamos juntos! Ai, vamos. É, só, é assim como que as coisas melhorarem, né? Faltam menos, e... espero, faltam menos de 200 dias, enfim. É, menos de 200 dias o, o... Uma... Um medo, uma, uma aflição, uma coisa que você evita. Eu tenho medo de criar expectativa nas pessoas. É, e porque geralmente, quando você cria expectativa, não que é. seja, a decepção, a decepção é maior. Eu também... Eu posso ser esse Manuel forte, que algumas pessoas conheçam, mas eu sou muito sentimental. Isso vem do meu signo. Então, assim, eu me machuco muito. É, isso acaba com o psicológico. Então, eu tento não criar muita expectativa nas pessoas. Esse é o meu maior medo. É. Já me decepcionei muito, tanto na vida pessoal, quanto no jogo. É, mas... Mas, assim, é... jogo a gente releva, né? É, jogo a gente jogo... releva, a gente fala, ah, é só um jogo, então, é, é, próximo jogo tudo zera, só que vida pessoal não zera, né? Não zera. E, e outra é. coisa, eu, eu sigo uma, uma espiritualista, Mônica, dos Anjos uhum. e ela falou uma coisa muito certa quem bate esquece quem apanha não esquece não esquece então é aquela pessoa que te fez mal se ela vier óbvio que as pessoas evoluem tal você pedir desculpas tudo mais tem uma conversa sincera e franca ok mas a pessoa te tratar como se nada tivesse ocorrido não dá uhum. não. é uma, via uma viagem que você quer muito fazer fora Disney e pro Encontrão, né? São Paulo, gente. Estou muito ansioso. Ai, tomara que você goste, porque o Encontrão é um lugar massa. Você vai? Vou. Ai, que tudo. Estarei lá. Eu e o Kevin. Vamos jogar mãe... muito Cidade Dorme. Ah, eu não jogo Cidade Dorme. Não joga? Sou péssima, sou péssima, péssima. Mas eu vou te apresentar uma amiga minha que joga e é maravilhosa, a Amanda. Pode apresentar. Ela, ela O grupo dela do Cidade Dorme pode ter certeza que ela vai estar lá. 100% e a, a mulher é o cão que ela me. É Eu usa uma luz. pergunta que, que hoje, mais abrir, a gente quer saber muito. Tem real life no, no... no encontrão? É. Não, assim geralmente não tem, não tem. Tem os jogos, né? Que é o vôlei e, e a queimada. É, o Dudes, ele está organizando um campeonato de truco. Tem o um pessoal que joga a cidade dorme, tem o um pessoal que joga às vezes alguém leva uma carta, alguma coisa para jogar entre, entre, entre os amigos. Mas, às vezes, é, tinha karaokê também, eu espero que tenha essa edição também. E, enfim, o... Mas, assim, é, real life não. Algumas pessoas fazem real claro life... Que tem circle, né? Aquele círculo, assim. Sim, sim. Teve nas duas, no 3 e no 4 teve o ter circle. Muito divertido também. Ai, tomara que assim. <risos> Mundo dos jogos. As Amizades. Eu acho que é, mais... é, o... é, mais... é a única coisa que eu levo, assim, mesmo, são as amizades e também tem as experiências em jogos, né? Mas acho que o que fica mesmo são as amizades, as amizades que a gente constrói aqui, né? É, verdade. Por fim, Survive VD. O <risos> que, que, que eu posso falar? É... A experiência. Valeu, a Experiência. Entendeu? Valeu, experiência. Posso dizer que eu sou um, sou um VD-filho. É, tá Valeu, experiência. Sim. Ganhou medalhinho. Eu gostei bastante, sim, eu gostei bastante da moderação, sim. entendeu? Foram, foram bem receptivos, bem empáticos. E é ai, isso. Cai na pior tribo possível, mas enfim. A gente apaga dos charts esse ponto. É, porque a tribo <risos> sal... Não, gente. Ai... Jogaram sal no sal, né? Exatamente. E eu ficava, tipo assim, no meio de tudo que estava acontecendo, não estava entendendo nada. E eu levava a volta. ai enfim, gente. E para é, outra é, entrevista. Essa, essa, essa parte a gente, a gente é. esquece, a gente barra para debaixo do tapete. isso exploi. exploi. <risos> Manu, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigado obrigada você. pela entrevista, você é uma simpatia, muito carismático mesmo, Ai, Alex. o Alex Rodrigo não estava mentindo, você é um carisma pessoa, <risos> é, as, as coisas que acontecem, leve é, dos jogos, mesmo assim, esse flop, de flop é, eu, eu não acho que você flop, primeiro, porque você deu cara a cara tapa, segundo, porque você já chegou longe de um jogo, você não precisa provar nada a ninguém, terceiro, você é muito novo ainda, você acabou de fazer 20 anos, então, é, como você disse, ah, eu era caótica, agora estou menos por conta da terapia, mas eu também acho que é por conta da, da maturidade, da idade, da, idade tudo mais. Também, da, da experiência que você vai adquirindo, no primeiro jogo você era um, agora você é outro, os próximos quem sabe você será outro, e, à medida do possível, você vai vai é, sabendo o que é melhor para você é, e absorvendo e melhorando, e o que é pior para você, para você excluir, certo? Uhum. Então, não desista, continue nos jogos, continue nos presenteando, e boa sorte no seu novo jogo que você está jogando Obrigado. <risos> espero, espero que você tenha uma trajetória... Estou esperando o é... um convite para os então... DGN. Ah, se, ti... <risos> se tivermos uma outra temporada... Né? Mas enfim, muito obrigada mesmo. Obrigado um beijo você. grande. Pode dar um recado beijo. agora para sua plateia, se quiser. Beijo, gente. Foi incrível todo esse tempo aqui com vocês. Vai com o Perejedes. <risos> Vai no Parados para pra ver qual que é o outro prêmio lá que eu ganhei. Um beijo, Alex. Um beijo, Rodrigo. Amo vocês. E um beijo, Angel. <risos> Beijo, gente, e até a próxima. Até o próximo Purple Talks. Tchau, tchau. Tchau.